Desse jeito é puro ódio. Cê rimava bem, você era pequeno. Você rimava bem, você ainda tava sóbrio. Aí agora, é mano, sem maldade, meu parça. Tá ligado que rimando aqui você é uma farsa. Aí tubarão, você não rima nada. Tubarão, a água é doce, mas a pista tá salgada. Olha que Falou que eu sóbrio, eu sou o tocho, mano. Cê falou que o palhaço pega o fogo, te mato no fogo e que tu em é chamas. Tá entendendo? Olha, parceiro, sabe que não chegar no pódio. Falou que já tava sóbrio, nem tava mesmo, e gente matendo, no o ódio. Tá entendendo? Olha oh, parceiro, olha que vida, olha oh, Mark. Oh, parceiro, você sabe, então, o masque. Ô, parceiro, vocês sabem tão brabo, só dá um motivo que a gente casque. Olha que vida, parceiro, sabe que eu é mando na disciplina. A camisa é kill, kill, kill, kill, kill, kill, que quem aqui entendeu essa rima? <risos> <risos> Quem entendeu essa rima mano sabe que agora eu já faço essa levada acho que só os manos que você trouxe da sua quebrada é isso que é foda, meu mano agora você não entende Zaba porque eu vim para te matar mais do que você vai morrer com essa catuaba. Quem entendeu essa rima? Eu sou o veloz. Quem entendeu ninguém, mas quem te bateu foi nós. A pista tá salgada, pode crer. Pois colesterol nenhum tá me impedindo de vencer. Oh! Demorou, cuzão. Quem dera sua rima fosse alta, igual sua pressão. É quatro vezes skill. Você pede desculpa. Aqui é os da primeira casa aqui é o espaço pra sua dupla. Oh! Oh! Hey, oh, oh, oh, oh, oh! Tá entendendo que eu mando sem fim? Arrima K, você é catuar, mas tu catuá, bania de perder pra mim! A mim tá nossa rima lote, sabe na rima nós damos corte, caiu com esse saco nós temos sorte, parece que desbloqueamos o slot! Pra sua rima que é louca, meu mano, você não comove. A sua rima não tá valendo, nem uma garrafa de Ascov. É isso que é foda, né, mano? Eu não vou desmerecer. Porque vai ser só mandando rima que eu vou fazer você dar um PT. Vai dar um PT, só se for no caso de eleição. O meu nome é Noriel, é Ascov dos Leão. E olha só, espaço pra nossa dupla. Se força, nossa dupla na semifinal. Porque essa segunda fase já é nossa. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos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 meu império é dentro da favela! Pô. Só não te mato na aldeia, hoje você toma peia. Você não é Adriano, é Ronaldinho Começa na favela, mas termina na cadeia E que que adianta? Você é uma anta E é por isso um vai feio Eu me sinto tipo Adriano Seu Se rimo deixou um o Maracanã maracana cheio é, Eu tenho os parentes que passaram sim Alguns anos na cela como André, só que ele começou na cadeia e terminou na favela. Ah! É que na cadeia cê é mermita Revirou e arranca o pescoço É, ele começou numa cadeia E terminou na favela O seu problema é achar que a vida é um cubo Mano, sai daquela cela E venha pra sala de aula Então venha pra sala de pauta Cê não falou que é o Adriano, entendi porque sua rima tava em falta É, mas ele não bate a falta Quem batia a falta era o Ronaldinho Eu sou igual Cruz, não sou o gaúcho Porque a magia eu faço sozinho ah, sabe que a rima é ligeira E por isso você toma trincheira sou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 Não trouxe não, não trouxe não, não, não, sabe por quê? De agora eu vou te falar qual que é o flow. Realmente tu trouxe o um galáctico, mas você sou um o cuzão. Foi me matar com a Kagan, isso era um justo, você caiu na ilusão. Mas no final das contas eu que casei o top É ilusão, você é cuzão, só na ilusão pra você fazer é de mim o verso, de você não encaixa. Na verdade, cê desencaixa. É uma tritada desde a, Madrid, a flecha. Ah, Cala a boca, é por isso que esse é o tema. Falou a ilusão, ele até ficou triste. Porque lembrou dos macos que cê tomada da Sabe por quê? Cê se fudeu e é por isso que tão bate soldado. Quero que se foda só ilusão. Eu sou campeão, tô sonhando acordado. Não! Eu tomava o vácuo da morena Agora a vida é boa E agora a vida é plena Porque eu contei em todas as batalhas seja vaca, hoje nós faz o fim De tanto tomar vácuo, ela já quer colar Antes era feio, hoje eu sou MC Fugiu E nós segue tempo tranquilo Mano, essa é a visão Vou te mostrar como se faz improviso Esse que é o único aditro Cê nem parece quem tá aqui de dentro Acho que não tá entendendo A liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante é narrar a história Que vem aqui de dentro O Mano Brown escreveu um diário Pergunta pra ele se ele foi detente Aí esse que é Cê tá ligado? Esse é o rock rock Quem falou que é o um paralelo Hoje te servir a cara de sangue Cê tá ligado? É vacilão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 Tá lembrado, já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que cê é o um caramelo. Só que cê não vem o culpa pro reto. Cê é cachorrinho e nós é coiote pra sobreviver na salva de concreto. O que? É o que? É o que? É o que é o, que é o que... Sua coroa rachou agora a E boto na rima tá rachando a cara. Porque sabe tá de zoa.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 E você vai encontrar um homem honesto. Não, não, não. Ah! Não vou isso, meu mano. Esse que eu vi. Eu dependo da minha palavra. Mas eu sou honesta quando eu sou MC. Okay. Sabe você? Okay. Eu? Sabe que eu vou além? Se nenhum homem peça, desculpa. O seu pincel não peça também. Ah! Eu falei homem, não falei a rima. Eu não falei das roupas, eu falei das rimas É isso aí que tu tem que diferenciar. Mulher. Ah, deixa eu falar. vai parceiro, parceiro.